Este é um bocadinho do meu trabalho, eu normalmente pedi exercícios mentais, onde a ideia é repetir sempre a mesma forma e uso um bocadinho o cromatismo para brincar com isso, para ver onde é que, onde é que eu encontro o erro nesse processo que é sempre repetir e é sempre igual. E normalmente obtenho objetos que parecem brinquedos de infância e no fundo é, é um pouco isso, é conversar com o meu antigo eu para construir alguma coisa no meu de agora.